Como todo mundo, sempre dá pra melhorar, né? É. Mas tá todo mundo ali no topo do jogo. Então você é Stephen Curry. Pra esse oh, campeonato. Antes do Superchat. Fala, Tem tá uma galera mandando coisa aqui pra você contar a história do povo. Povo da pica suja? <risos> Não sei. É. O que, que é povo da pica suja? Povo da pica suja? O que porra é essa? O animal mais nojento da história. O quê? Bicho imundo. Porra. É o um povo. É o um povo é um da pica ah. suja. o nome dele. povo da pica suja. Porra é essa, cara. Pergunta pra surfista. Hum. Ele vive no fundo dos mares. Hum. Bicho nojento, truta. Aquele povão É raro de se ver. Ah, é raro. Alguns surfistas viram e me contaram essa história. E, Cara, você não me faz lembrar, você rir, é? Bichão nojento, ele vem e ele fica só esperando. Só esperando. Quando o surfista cai da prancha, sai aquele bicho nojento do mar. É feio, é feio! Horrível! Aqueles oito tentaculão enorme umas ventanas. Tosa, sabe, nojenta, parece que tem super bonder naquela porra. Pega o bicho. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, onde você vem? Tra, tra, travou! E de repente sai uma rola imunda. Lê, nem a água salgada do mar limpa aquela porra. E. Lê, lê, oh, é feio <risos> de ver, truta. Nossa, mano! Você ri, eu, eu, ah, eu não sou surfista. É, é. Aí tá bem, né, irmão? É. E o que é mais impressionante é que ele não mata. Ele, ele solta. Só, e ele só ele... pra você ver o surfista saindo da água. E ele só esculacha. O surfista sai triste, manda. Ah, ah, ah, e ah. ele lá... lá. Você é o povo ah, da pica cara. suja. Muito cuidado, vocês cuidado, que vivem cuidado. na praia. É, o você nunca sabe o um... povo pica da pica suja. suja. É o cuidado. O animal mais temido dos sete mares. Tem tubarão branco? Não, tem nada. tem pra não. ninguém. Uh -uh. Você tem... até pede pra ver um no tubarão rio, branco. No, nos rios amazônicos <risos> tem um outro. Tem? Tem um foda aí, hein? Qual que tem? Que não é do mar, é do rio. Chama Candiru. Ah, quem entra tá na piroca. Conhece? O Candiru, se ou ele você faz no... de xixi, ele entra no uretra. entra no cu é. ou entra no piru. Opa, Olha que como chama? Candiru. Eu não sabia que entrava pelo rabo. Eu também entra entra no... não. Ele, entra... Que se ele, ele entra, entra na piroca. No... <risos> ou ele entra no cu ou entra no piru. Não, ah. no piru. Se o cara vai nadar pelado no rio, tem Candiru. Os locais já mandam, Ó, oh, tem Candiru, hein? Então cuidado, que o candiru entra como é é no... O local como que é a fala? voz dos locais? é candiru, hein? o <risos> macho, tem é. candiru nesse rio. E como é que tira o candiru? Aí você tem que perguntar pro local, porque eu nunca tive essa experiência. Eu tem só que sei dá, que dá, ele... Tem que ah. uma vez e você falou pra mim como tira. Ele, Eita. Ele quer... você, ele sabia que ele... você sabia que o, que o candiru, ele cresce dentro da pessoa, mano? É lógico, ele entrou. Ele entra, ele cresce na pessoa. Por isso que ele é. fode a pessoa. Ele cresce na pessoa, o candiru. É. Dentro aqui. Ele cresce dentro da, da, da, do golpe da, da rola. Dele. Ele cresce dentro de você. Ele Caramba, se alimenta de você. Cara, fica com Então não deixe que seus amigos <risos> <risos> <risos> sejam do da sua vida. É, nem, nem o povo da Picafra. Né? É, é isso aí.